Olá, ah, eu sou Maria do Blog Love Maria e hoje vou voltar aos meus episódios de Analisando Feeds de Instagram. Vamos começar! <música> Instagram Stories eu pedi para vocês me dizerem qual é o objetivo da vossa conta e o que é que vocês querem melhorar, por isso vamos começar pela Filipa, a Filipa diz que quer ter um bom conteúdo e quer ganhar mais seguidores. Como vocês estão a ver, não há muito que ela possa melhorar em termos de conteúdo, porque ela tem muita variedade, tem um feed bastante harmonioso, é uma coisa que vocês chegam aqui e veem que está bastante consistente, por isso não há grande coisa a dizer, tem várias categorias nos highlights, por isso também está perfeito, em relação à descrição também não tenho nada a dizer, a única coisa que me dava se calhar era a foto de perfil, porque não dava para ser muito bem Uh, o que é que estamos a ver, fora a conta eu consigo ver a foto um bocadinho maior mas quem estiver a ver no feed não consegue ter, ter percepção do que é que é a foto, por isso só mudava isso talvez para uma foto dela em que se veja mais a cara uma coisa que ela pode melhorar e que vai ajudar bastante a ganhar mais seguidores é publicar todos os dias ou publicar de dois em dois dias e fazer muitas muitas publicações nos instagram stories não só partilhar coisas mas partilhar um bocadinho o dia a dia dela porque eu sigo a Jéssica Uh, há algum tempo, mas eu não sei muito da vida dela, sei que ela tira fotos bonitas, sei que ela namora e sei que tem uma conta com o namorado dela, por isso há certas coisas que eu sei sobre ela, mas não sei o suficiente para me sentir próxima, como se fosse uma amiga, porque não há muito que ela partilhe no Instagram Stories e eu não conheço muito a personalidade dela, acho que seria incrível se ela começasse a partilhar mais da de vida dela porque assim os seguidores dela conseguiam se sentir mais próximos dela e isso iria criar uma ligação e iria chamar mais pessoas, por isso o social prof dela não é muito elevado, como ela só tem 30 posts, não há muito que se possa ver e não há muita forma de conhecer a conta dela. Sei que ela recomeçou a conta há pouco tempo, por isso é continuar porque o que ela está a fazer está bem. Mais mais, mais, mais, mais. Publicar mais fotos, por isso é tudo o que ela está a fazer, mas mais. A Jéssica disse que queria ter mais seguidores, publicar mais e talvez interagir mais com as pessoas. É uma das formas boas para ganhar seguidores, é interagir mais. Ok, a Jéssica já tem 100, quase 150 posts, por isso já é um bom começo. O dela é bastante harmonioso, por isso também não há muito a dizer sobre isso. Podia criar mais highlights porque só tenho dois e não, não sei se fazem muito sentido para a conta dela, por exemplo, ela tem o Father's Day e no Father's Day ela só tem fotos de há 95 semanas atrás, o highlight patrão de há 96 semanas atrás, por isso estes highlights não estão atualizados e não sei se fazem muito sentido. imagina que vocês estão a ver isto pela primeira vez, vocês iam ver Father's Day e Patrão que é uma em inglês, outra em português e depois não faz muito sentido porque o dia do pai ainda não está próximo e patrão de quê? As pessoas chegam aqui e ficam muito confusas. Ou retirar os highlights ou adicionar mais, mas atualizados. Interação. Ao interagir com as pessoas vocês criam ligações, isso é o mais importante. Nem é tanto os números. O mais importante não é vocês terem 10 mil seguidores, o mais importante é vocês terem seguidores fortes que vos gerem alguma coisa. A Jéssica não diz nada aqui que quer ser blogger, influencer, youtuber. Ter seguidores para ela não é muito importante, a não ser que ela queira monetizar ou gerar algum tipo de ação através dos seguidores, por isso, neste momento, eu não sei se ela quer ser fotógrafa, não sei se ela quer ser blogger, não faço a mínima ideia porque não há nada que o diga na descrição, ou através dos highlights, ou através das instagram stories, ou através das fotos, nada aqui diz-me o que é que ela quer ser e porque é que ela quer ter muitos seguidores, mas pelas fotos dela, quero dizer que ela está no bom caminho, se ela quiser levar isto para outro patamar, consegue completamente, porque ela tem muita variedade e tem um feed mesmo muito coeso e eu gosto muito do tipo de edição e acho que vocês também iriam gostar se vocês parassem aqui por acaso mas se quiseres crescer para outro patamar gerar alguma coisa com os teus seguidores aconselho-te a mudar a descrição e a forma como tu te apresentas mas eu quero que tenhas noção que se for uma conta normal uma conta pessoal ter 1500 seguidores é incrível porque a média de seguidores para contas normais é de 100 e tal a seguidores por isso Tu tens muito mais que o normal, tens mais que a média. Eu adoro a tua conta e as tuas fotos são incríveis e acho que devias saber isso. Decide o que é que queres fazer com a tua conta, se queres mantê-la pessoal ou profissional e depois a partir daí podemos falar outra vez. Quero melhorar o meu feed, o objetivo é conseguir criar o meu próprio estilo e saber que gosto. Eu acho que em termos de feed, o filtro acho que está bastante bom, mas as fotos estão muito parecidas, se vocês virem aqui vocês conseguem ver fotos tiradas no mesmo dia, embora passadas por vários dias, por isso que eu aconselhava era criar vários tipos de poses, de ângulos, para criar um feed um bocadinho diferente, e é uma coisa mesmo muito simples, vocês podem pegar no vosso telemóvel, mesmo que seja na câmara frontal, e pousá-lo em qualquer sítio. Eu já vos fiz vários vídeos sobre isso, onde eu tiro fotos neste espaço no meu quarto, e tiro várias fotos diferentes, e a única coisa que eu mudo é o sítio onde eu posiciono o meu telemóvel, a pose, a luminosidade, vocês podem tirar com a luz natural, que é o que eu estou a usar agora, vocês podem usar a lanterna do vosso telemóvel, há imensas formas de vocês criarem conteúdo diferente no mesmo dia, no mesmo espaço, a única coisa que eu vos aconselhava era mudar a roupa para aparecer vários dias, mas como vocês estão a ver aqui na conta dela, ela tem aqui fotos tiradas no carro, tem fotos tiradas num, parece num jardim de casa, e fotos aqui tiradas no shopping, por isso acho que a falta de espaço não é uma coisa que esteja mal nesta conta, é só a forma como tu está a tirar as fotos. Mas para ganhar seguidores, o que eu te aconselho é fazer muitas Instagram Stories. Se conseguires entrar no mundo do vídeo, aconselho-te também por isso vídeos no feed, vídeos no Instagram Stories, vídeos no Instagram TV. Isso seria absolutamente incrível para ganhar seguidores e se conseguires fazer lives ainda melhor, mas sei que para muita gente ainda é um passo muito grande para dar. Em relação ao estilo, acho que o teu estilo está perfeito, acho que as cores funcionam muito bem, gosto mesmo do teu filtro. Eu já reparei que às vezes usas as fotos em que tem um bocadinho de grão e acho que funciona mesmo muito bem no tipo de fotos que tu colocas, por isso em relação ao estilo acho que estás quase lá, se não estás mesmo lá, acho que é só continuar e tentar inovar um bocadinho em termos de poses, de ângulos, de locais, e é isso, por isso, se fizeres isto, pois manda uma mensagem e eu volto a falar contigo sobre a tua conta. A Joana disse, quero arranjar tempo para publicar. Por isso, o truque que eu tenho para arranjar tempo é planear ao máximo o tempo livre que eu tenho. Por exemplo, eu só tenho tempo a filmar para vocês domingo, por isso eu só tenho tempo para tirar fotos um bocadinho mais criativas aos domingos. E aos domingos eu trabalho para vocês e é isso que eu estou a fazer agora, por isso eu tento durante a semana planear ao máximo os vídeos que eu quero fazer, as fotos que eu quero tirar, depois no domingo eu tento fazer o máximo de coisas possíveis, ou seja, mesmo que eu não tenha tempo durante a semana toda, eu tiro domingo, umas horas de domingo, e tendo fazer o máximo de conteúdo possível e é isso que me faz conseguir publicar todos os dias no Instagram como eu estou a fazer ultimamente e conseguir publicar no YouTube não funciona muito bem comigo eu tentar publicar tirando fotos no dia às vezes funciona e isso é incrível mas 90% das vezes não funciona comigo por isso eu preciso de ter conteúdo já criado para conseguir publicar para vocês consistentemente por isso, um truque que eu gosto muito de fazer é ver as horas que eu tenho no dia, tirar as horas para trabalho, uh, comer, higiene, coisas assim e ver as horas que sobram. A partir das horas que sobram eu tento ver o tempo que tenho e tiro cerca de uma hora ou meia hora para descansar, porque também é preciso descansar. Por isso, dessas duas horas eu posso editar, posso editar fotos, posso editar vídeos, mas são coisas que eu já preparei no domingo, é muito importante vocês encontrarem dessas horas, umas horas em que vocês consigam criar novo conteúdo. Durante a semana eu não consigo criar novo conteúdo, por isso a única altura que eu tenho tempo para mim, são umas horas específicas no domingo, para vocês pode ser diferente se trabalharem a part time, por isso vejam vocês as horas que sobram em cada um dos dias, façam isso de segunda a domingo e podem usar o calendário do Google para planear o máximo possível depois o que eu faço é pegar numa ideia que eu tenho por isso, fazer um vídeo, o vídeo de hoje e para o vídeo de hoje eu precisava de vos perguntar um dia antes ou alguns dias antes quem queria participar neste vídeo, por isso eu tinha que fazer isso antes e é muito importante eu saber que tenho que fazer isso em escrito porque senão iria me esquecer de que tinha que fazer algo tão importante, se não chegava domingo e não tinha ninguém que quisesse participar no vídeo, por isso ia atrasar tudo e eu ia acabar por não conseguir publicar. Acho que vocês conseguem perceber. Eu já disse à Joana que eu ia ajudar a planear o tempo dela, por isso manda uma mensagem para começarmos a trabalhar juntas e eu tenho um guia de influências para vos ajudar o máximo possível nas redes sociais, a melhorar no blog, youtube, instagram, tudo o que vocês quiserem, por isso eu vou deixar um link na descrição para vocês aderirem a esse grupo. De uma forma mesmo muito resumida, eu acho que vocês não se devem ficar muito nos seguidores que têm, mas na qualidade dos vossos seguidores. Quanto mais interação vocês tiverem com os vossos seguidores, mais forte ela é e mais vocês conseguem criar algum tipo de ação dos vossos seguidores para vocês ou seja, se querem ter mais likes nas vossas fotos, se vocês tiverem uma interação forte com os vossos seguidores, vão ter claramente mais likes, mais comentários mais interação e mais interação gera mais interação que vos vai levar a mais seguidores, mas a ideia é vocês continuarem a criar interação a criar essa ligação com os vossos seguidores para ficar cada vez mais forte porque do que é que vos interessa ter muitos seguidores se depois eles não comentam, se não fazem likes se não respondem a nada que vocês perguntam, acho que acho que vocês conseguem perceber, porque as marcas estão-se a perceber que é mais importante uma pessoa, mesmo que tenha poucos seguidores, que lhe gere muitas vendas, com uma influência com muitos, muitos seguidores e depois não consegue gerar nenhuma interação, nenhuma vendas. O que as marcas querem é vendas na loja e isso só acontece se o público estiver muito ativo e tiver muita interação. Por isso não se preocupem tanto com o número de seguidores que vocês podem ter mas foquem-se nos vossos, nos que vocês têm neste momento, que são incríveis, isso meio menos completamente porque é isso que eles merecem. Eu recebi muitos mais pedidos para participar neste vídeo, mas muitos de vocês não me disseram qual era o objetivo da vossa conta, nem o que é que queriam fazer com ela, onde queriam melhorar, por isso eu não, não ia conseguir dar-vos dicas específicas para o vosso caso, por isso se vocês quiserem participar no próximo vídeo. Deixem nos comentários o vosso nome do Instagram, o vosso objetivo da conta, ou seja, se vocês são fotógrafos e querem mais clientes, se vocês são, têm uma loja e que querem mais clientes, se vocês são bloggers e querem mais interação para ter mais parcerias e também digam-me uh, o que é que vocês querem melhorar, se vocês querem melhorar na vossa produtividade, na forma como vocês tiram fotos, na forma como vocês criam ligações com os vossos seguidores, é muito importante eu saber isto para vos ajudar da melhor forma, por isso se vocês quiserem participar, comentem lá em baixo. Se vocês quiserem participar em vídeo, aparecendo aqui comigo, vocês podem responder a estas três coisas por vídeo e mandam-me esse vídeo para este e-mail e é isso, se vocês quiserem participar, comentário ou em vídeo este e-mail. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de subscrever, que é muito importante para o canal crescer e vemos-nos no próximo.